Então, gente, eu vou estar tá imprimindo a, alguns tamanhos da fantasia da Minnie. Vou estar tá baixando aqui do, do, do grupo temático e vou estar tá ensinando a imprimir, tá? Ensinando a baixar ensinando a imprimir. Algumas fantasias aqui, vou estar tá ensinando vocês. Tem algumas pessoas pedindo, então vou estar tá passando para vocês isso, tá? Vamos em mídias aqui, dados do grupo. Vamos em mídias, links e documentos. Vamos em documentos. Vamos esperar carregar. Carregou, ó. Fantasia da mini RN. Eu vou baixar. Vou vir aqui, vou baixar. Tá ali, baixou. Aí eu vou vir aqui mostrar na pasta. Vou abrir ela daqui da pasta. Abrir aqui no Adobe Acrobat Render, né? E agora eu vou imprimir ela. Seu é RN. Do Mickey, tá? Ó, do Mickey vai dar 4 a 4. Tamanho: 419,95 por 593,94 milímetros, tá? Esse milímetro, tá? Vocês sempre reparem isso aqui. Se tá dando esse número aqui. E se está na escala 100%? Tá? Se a escala está em 100% aqui. Se a escala não tiver em 100%, aí vocês coloquem 100% aqui. Tá bom? Então é isso que tem que fazer. RN da fantasia do Mickey vai dar 4 a 4. Tá? Então RN do Mickey 4 a 4. Vamos para outra fantasia. Vou para o. Vamos para o tamanho 3. Do Mickey, tá? Mostrar na pasta Aqui Imprimir Tamanho, tamanho real Saiu para fora, pôster 4x4 também Então até o tamanho 4 do RN Até o tamanho 4, a fantasia da do Mickey Vai dar 4x4 4. Olha aqui em cima os tamanhos que tá dando Escala 100% Vamos ir até agora, vamos pegar uma maior. Vamos pegar tamanho 6. Vamos pegar tamanho 6, do Mickey. Fantasia do Mickey. Depois nós vamos fazer com a fantasia da Minnie tá? Ó, isso aqui que eu fiz, aqui vocês nunca fazem, tá? Eu abri direto no browser. Não pode. Tem que mostrar na pasta. E, e onde salvou. Vamos imprimir. Tamanho tamanho real pôster vai dar 8 a 4 tá O 6 vai dar 8 a 4 olha as numeração aqui então eu acho que com essas com essas numeração que eu mostrei pra vocês já dá pra vocês saber quanto que vai dar mais ou menos de folha né então vai dar de 4 a 8 a 4 vamos ver o tamanho 8 aqui pra gente já ver Quanto de folha vai dar no total né? Mostrar na pasta Vamos imprimir 9 a 4 Tá? Então Do RN né? ao 4 ao, ao 5 vai dar 4 a 4 E depois vai aumentando Até chegar 9 a 4 Esse é o máximo de A4 que vai dar Na fantasia do Mickey Agora vamos imprimir a fantasia da minei Vamos lá Ó, Fantasia da Aminei, vamos começar com a RN mini RN, vamos lá. Mostrar na pasta, aqui ó, fantasia mini RN. Vamos imprimir tamanho, tamanho real. Poster, 2 a 4, tá? A a Cláudia tá tendo problema que a fantasia dela tá dando 4 a 4, né? Até eu pedi para ela medir pra mim os moldes para ver se tá dando certo, eu acho que ela esqueceu. E então, Cláudia deve ser a configuração da impressora. Eu lembro que eu, teve uma menina que teve um problema que a impressora dela estava imprimindo em mais folhas. Eu não lembro se é desse grupo ou é do outro grupo. A menina, se ela conseguiu arrumar a impressora, então eu peço para ela, que, eu não lembro o nome dela, mas eu peço para ela ajudar aí a gente nesse problema que a gente está tendo. Ah, o que está acontecendo com a impressora da Cláudia é que ela tá dividindo em quatro, Está dando 4 a 4, e daí o molde está ficando maior por si, né? Então, essa é a configuração da impressora mesmo, porque aqui tá dando duas a 4 ó, duas a quatro na escala 100% né? E nesse nesses tamanhos aqui, né? Essa 2, um, 296,97 por 419,95 milímetros, né? Então, essa. Tem, tem que dar duas a quatro aqui, né? Se ela imprimir mais folha, vai gastar e tiver dando a me, o mesmo tamanho, o molde estiver ficando no, no tamanho certo. Beleza, agora se tá mexendo no tamanho do molde, aí não, não tá tá errado, tá bom. Então, a ó, o rn da mini dá duas a quatro, ok. Vamos lá ver. Outro fantasia da mini, vamos pegar. O 3, Vamos pegar o 3 e vamos ver quantas a 4 vai dar. Na mini, tá? 3. Mini 3. Vamos imprimir. Tamanho, tamanho real. Pôster. O 3 tá dando 4 a 4, tá? O 3 dá 4 a 4. Tá bom? Escala 100%. Aqui tudo certinho. Vamos para o outro então vamos vamos pegar o 2 para ver como que vai sair o 2 vamos mostrar na pasta entre mim 4 4 2 4 a 4 vamos pegar um mostrar na pasta O um, 1 um também vai dar 4 a 4, Cláudia. Vamos pegar o zero. Então, RN, 2 a 4. Mostrar na pasta. Vamos, esse é o zero. Então, o RN é 2 a 4. E do 0 até o 3 que a gente foi até agora, dá 4 a 4. Vamos ver agora os demais. Então, vamos pegar um, o 4 para ver... Quantos a quatro vai dar? Seis a quatro. Tamanho quatro vai dar seis a quatro. Vamos para o cinco. Vamos para o Cinco. 5 vai dar 8 a 4, ok? Então, é isso, tá, gente? Aí vamos para o 6. Vamos ver o 6. 8 a 4. Então, gente, o RN vai dar duas folhas. O 0, 1, 2, 3, vai dar quatro folhas. O 4, 5, 6 e 7 vai dar 8 folhas. E o 8 vai dar nove folhas. Então, esses são. Os, o a fantasia da mini é o quanto vai dar de A4, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Beijos, tchau, tchau, até a próxima.